Olá todo mundo, eu sou a Isa. Hoje nós iremos jogar Star Doll. Sim, eu já falei sobre esse jogo umas mil vezes nesse canal e nunca joguei, nunca mostrei pra vocês o que é. Muita gente aqui sabe, acho que a maioria das pessoas sabem. Esse jogo é basicamente o precursor do COVID. O COVID, assim, eu tenho 100% de certeza, eu não vi isso em nenhum lugar, mas eu tenho 100% de certeza que o COVID foi inspirado no Star Doll. É uma derivação, porque, gente... Não é possível, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, aqui, Stardoll, Mostrando aqui pra vocês, né? Foi lançado em 2004, então é um jogo Assim, né, de 15 anos atrás Foi muito mais famoso Antes, óbvio, ele era bem famoso Na época do Clube Penguin também, eu lembro que eu jogava Os dois, então entrando aqui Eu já, já loguei pra, né Evitar conflitos, eu tive que reativar A minha conta, gente, ignorem Assim, meu nome, essas coisas, porque eu era Uma criança quando eu fiz isso, tá? E assim, nem ver é que eu tô pobre, bem pobre mas é a vida, né, gente? Olha isso! Então, aqui tem muitas coisas bem diferentes, né, de quando eu jogava. Dando uma olhada rápida, assim, ó, eu sou integrante desde 2012. Eu tinha 11 anos, talvez eu não fosse tão criança assim. Mentira, na época eu era bem criança, assim, que eu lembro. E foi isso que eu fiz, olha só que original essa pessoa, eu, sobre mim. Celebridade parecida, Nicki Minaj. Música favorita pop... Bom, a cor do meu cabelo tá diferente agora. Enfim, não tem muitas coisas. Essa aqui foi a última vez que eu entrei eu fiz ela. Não sei quando que foi que... Gente, meu Deus, quanta propaganda. Quando que foi que eu realmente entrei? olha eu vi um gato. E assim, você tem a sua doll e você tem a sua suíte. Que no caso você pode ter ela bem grande e tudo mais. Né, aqui. Quando você é superstar. Ué, gente, ganhei um presente. O que, que é isso? Obrigada, galera, que me deram presentes. Enfim, e daí você tem as roupas que você pode vestir sua boneca. Enfim, você tem a sua suíte, tem a sua doll. E tem também onde você pode maquiar ela... Você pode criar roupas, você tem sua loja Se você é, no caso, se você é VIP, né E assim, nossa, ganhei umas coisas Totalmente aleatórias aqui, gente Que eu acho que eles não deram pra todo mundo No caso, essa aqui é a minha entrada Que eu fiz, né Aí nós temos também essa sala Vocês viram que eu uma tatuagem Direction aqui? <risos> Adorei Enfim, essa é a minha outra sala Tem uma sala super, a minha cara aqui Super gamer, né eu sempre fui, gente, sempre fui E daí tem a minha cozinha Eu lembro de ter comprado esses lugares antes, quando eu era VIP. Eu pagava, gente. Pois é, e um banheiro. E assim, como que funciona pra gente vestir ela? Não é igual o COVID, que você só clica na peça e ela aparece. Aqui você pode posicionar onde você quiser. E tem meu armário aqui, com os meus casacos e etc. Então assim, eu saio, compro roupas e todas elas vêm preparadas daquele jeito, com a sacolinha e eu jogo aqui no meu armário. Então eu tenho bastante coisa, gente, porque eu jogava. Aqui é casacos, daí tem acessórios e vestidos, e basicamente todas as roupas que tem. Todas as sessões de roupas que tem no COVID, né? Tá vendo? Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E eu comprei a maioria dessas coisas. Tem assim, você ganhar também. O que é parecido com o COVID? Quando você vem aqui na loja, por exemplo. Então, quando vem aqui, a maioria das coisas que tem aqui. Eu não sei se elas existem na vida real, gente. Nossa, que bonitinho essas coisas. Não sei se elas existem na vida real, gente. Mas eu sei que as marcas existem. Mas tem uma aqui, ó. Nelly.com. Aqui ó, nele.com É a mesma loja, as mesmas roupas Eu não sei se são As lojas existem na vida real Então é isso só que eu queria dizer E é muito legal comprar aqui porque Por que ela tá horrível assim? Credo, vamos cortar a cabeça dela E dá pra você colocar aqui as roupas Que você quer utilizar, você pode experimentar E você pode colocar quantos você quiser Pra experimentar, diferente do Covid É bem legal, eu olho Tenho vontade de jogar de novo, mas eu Tô pobre, né, gente? Lembrando que estou pobre. Mas é muito legal mesmo, muito divertido. Tem muitas roupas bonitas. E assim, eu tenho uma lista de desejos de coisas antiguíssimas, assim. Sério, muito velhas. Ai, ah, tem como você comprar os cabelos e tudo mais. Tem loja de tudo aqui. Também tem o que eu sempre falo, né? Que são as roupas Stardoll. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. sim como você criar a sua própria roupa. Assim, não é, não é legal. Na verdade, é legal, mas não é bonito. Porque fica. Fica feia as coisas, entende? Então, eu sei lá, não gosto muito. Ó, enfim. Ai, olha essa saia! <risos> tá, gente, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o casaco Stardoll que eu falei. A última vez que eu entrei aqui foi em fevereiro. Provavelmente foi por causa do vídeo que eu falei que tinha roupa Stardoll, ó, aqui. Aqui. Tá vendo isso, né? Dá pra eu fazer as formas, dá pra eu inventar. Ele repete as minhas formas que eu colocar aqui. Então, assim, eu posso criar aqui aquela textura do óculos. Só que eu não sou lá, assim, muito boa artista, sabe? Então não vai ficar muito bom, né? Mas tô mostrando pra vocês porque aquelas roupas lá que estão com óculos e são rosas são, tipo, muito feias. Eu não sei o que acontece. Mas aqui você pode criar o seu tecido e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso porque tá feio. E eu tenho algumas estampas aqui que eu fiz. Olha só como eu sou uma pessoa muito Eita, essa daqui tá feia, gente, sai, não quero essa Olha que que é isso, gente Olha eu que conceitual Muito conceitual eu, né Tem essa daqui, bem conceitual também Apple, sorvetinhos Eu não tinha nada pra fazer, é isso que eu tô percebendo Mas tudo bem, né, gente, é, é isso aí Ó, criamos uma roupa Enfim, talvez você conheça esse jogo de Uma outra forma, como assim Outra forma? Eu jogava muito Não essa parte, assim Eu jogava mais a parte de você Vestir pessoas famosas, porque aqui você você tem as pessoas famosas e você veste elas. Gente, tá cheio de propaganda, não era assim na minha época. Vou mostrar aqui pra vocês uma pessoa que todo mundo conheça. Mas não a Xuxa, né, gente? Lady Gaga, aqui, ó. Você vê roupas que você, que a Lady Gaga usa na vida, entendeu? Você encontra coisas. Eu não sei, eu era viciada em ficar vestindo gente aqui. Eu ficava, tipo, dias e dias vestindo. Você joga isso aqui pra lá e daí aqui tem algumas roupas conhecidas da Lady Gaga. Esse cabelo tá, é conhecido. Ô, gente, vamos pegar uma Lady Gaga mais velha que parece que eu não sei nada disso. Como é que eu pesquiso? Antes tinha como pesquisar. Vou buscar bonecas. Eu vou buscar uma que todo mundo sabe. Nossa senhora, tem quatro Miley Cyrus aqui, gente. Quatro. Olha isso que Gente, não Vamos no Miley Cyrus 2 Ver se já, já, já deu uma evoluída, né No Miley Cyrus 2 Aí você pode transformar Miley Cyrus na Hannah Montana Assim, ó Bem fácil de acertar o pixel mesmo Aqui, achei a que eu queria Quem a na Montana lembra muito bem desse vestido de bolinha Gente, esse vestido de bolinha é maravilhoso É o sonho da minha vida Quando eu era pequena eu queria muito isso E até hoje eu quero Hannah Montana me dá o seu vestido de bolinha Então assim, a gente podia vestir elas que era muito legal, ó e tem a cara da Miley... Ai, não consigo acertar o... Ah. Quase acertei o pixel, tá ótimo. Então, tem algumas roupas que a gente reconhece, né? A maioria, ó, claro que não, assim. Mas quando você assiste de novo, talvez você vá lembrar. Tem uma Nicki Minaj 2, preciso jogar. Então, a Nicki Minaj 2, lá, só é pra quem é VIP. Então, eu abri aqui a Lady Gaga, que a gente sabe, né, todo mundo sabe dos looks dela, principalmente, né, esses looks aqui com os triângulos e essas coisas. A gente lembra bem, né, então eu acho que é uma boa representatividade, uma boa representação ah, do nosso jogo Stardom, né. Ó, o cabelinho dela, dá pra tirar essa parte, essa parte, e aqui tem uma historinha breve delas. Era muito legal, gente, eu jogava bastante e acho que é por isso que eu gosto de jogos de, do COVID, por exemplo, mas basicamente é isso, gente, esse é tipo a visão geral do jogo mesmo. Tem Muitas coisas aqui que você pode fazer Sério, tem muitas coisas, mas eu não vou Entrar em detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo Você pode entrar aqui e fazer sua conta É grátis, pelo menos até pouco Tempo atrás era, mas gente Eu tenho certeza que foi daqui que o COVID Saiu, não tenho porque ter sido De outro lugar, não faz nem sentido ter sido De outro lugar, então com certeza foi daqui Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do StarDoll, Na verdade, não espero nada, né? Tanto faz StarDoll já. Bom, tem pessoas que jogam loucamente Ainda, né? Não esqueça de deixar o like. De like, se inscrever. Tchau!